Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, Ju, o que nós vamos fazer? Planilha Xoxa. Planilha Xoxa, então nós vamos atender aí os nossos queridos seguidores que mandam aí pedindo auxílio no desenvolvimento das suas planilhas Xoxas para que eles possam melhorar. Então toca a vinheta e vamos para cima. Corta pra mim. Corta pra mim, meu filho. Então, quem que foi o selecionado dessa vez, minha cara Juliana? Cadê ela? É a selecionada. Iara Fagundes, da target, certo? Do nosso querido alvo. Então, primeira coisa que você tem que aprender, olha o tratamento, botãozinho. Você tá vendo, minha cara, Juliana, como que trata uma pessoa que educação? Help com a minha planilha. Então, vamos ver o que que a nossa querida Yara pediu. Prezado botão e pessoal do PCG, balá, quero muito agradecer, vão pra cima, o botão, help botão. Abaixo, envio um link da minha planilha no Google Docs e já, já Preciso que ao selecionar o nome do responsável, a planilha me traga numa tabela os números de performance. Por exemplo, Felipe no Primeiro, bimestre, bababá, fechado Conforme, então vamos lá da moñada Pô, vocês lêem o e-mail, se vocês quiserem, eu já li inteiro Por isso que eu tô falando aqui Então vamos abrir a planilha da nossa Querida Yara, pra ver o que Aconteceu, então lógico que ela distorceu as Informações, né, e foi muito original E colocou os netos do tio Patinha Ali, então Guizinho e Luizinho, metralha E o Zezinho, e assim por exemplo o Metralha também é? O metralha é o vilão, né? É. é, o metralha é o gordão É o chumbão, beleza, então aqui o que nós Temos? Nós temos aí a base de dados, que a nossa querida, eu sou ruim de nome, a nossa querida Yara, eu não posso esquecer, a nossa querida Yara montou. Então, nós temos ali a coluna A, o código no, no, na coluna B, o período, no coluna C, o status de cliente e o E, o responsável interno. E aí, ela assistiu o vídeo do Dashboards em 6 minutos, certo? E estava tentando replicar. Então, primeira análise que ela quer fazer, né? Ela quer saber quantos status, né? Talvez, acho que é isso, né? Quantos status em aberto, em andamento, fechada, reaberta encerrada tem. Juliana, você que assiste 70% das gravações, como você faria? Você tem aqui, ó, a estratificação, né? Dos responsáveis, é isso? O responsável interno e o status. Como é que você faria para quantificar quanto cada um tem? Não tem ideia. Você quer somar ser, por, atender o negócio. Quantos critérios nós temos ali, minha cara, Juliana? 4, Não. 5. Que cinco? Ai, nós não, temos é dois critérios. É o, o de cima é o status. Então, vamos lá. O de cima é o status e aquele ali são os responsáveis. Então, nós temos dois critérios. Os valores que nós temos são valores que eu posso atribuir aos meus critérios. Então, o que, que nós vamos fazer? Eu não vou jo nem jogar para o Excel, como eu disse, né? Eu não sou muito chegado nas planilhas do Google. Eu jogaria tudo isso para dentro do Excel e trabalharia lá. Trabalharia lá, tá? Mas, nesse caso aqui, vou montar dentro, então, aqui do Google Sheets. Beleza? Como que a gente vai fazer? Qual que é a primeira desgraça? essa não é em português, tem que colocar em inglês. Então, o Cs dentro do Google Sheets é o SUM, vamos lá? IFS, esse aqui de baixo. Beleza? Então, ó, some ifs aqui, o que que eu gostei em relação ao Excel, note, né, que ali ele já tá até tá a sugestão quando você quer colocar o um maior, que é aquele truquezinho da aspas. Então, a primeiro, né, o primeiro critério a ser colocado dentro ah, dessa, o primeiro argumento a ser colocado dessa é fórmula. Qual que é o meu intervalo de somatória? Então, eu vou lá na minha planilha geral e vou selecionar na na verdade, Juliana, eu estou fazendo cagada. Por que que eu estou fazendo cagada? Porque não dá para usar o soma C. Porque eu não tenho nenhum valor a ser somado. Eu vou contar valores. Então, é o count ifs. Count, count ifs. Aqui, belezinha. Então, vamos lá. Primeiro intervalo de critérios. Vou voltar novamente aqui na planilha. Vai ser o responsável interno, então, ali que vai da célula E2. Vamos ver se o atalho aqui funciona. Shift Ctrl para baixo. Ele pegou a última informação. Note que como eu vou arrastar isto para baixo e para a direita, existe a necessidade, minha acarear de eu fixar este intervalo. Então, como é que eu faço isso? Colocando um F4 aqui, ele vai colocar o cifrão neste intervalo. Ponto e vírgula. Eu vou contar nesse intervalo quando, né? Quando tiver o nome do responsável. Então, aí eu volto agora aqui dentro do meu dashboard e o meu responsável em questão vai ser aqui o Guinho, que deve ser o nosso querido guinho de acordo com o tio Patinhas que eu assisti. Então está na célula A3, imaginando que eu vou arrastar esta informação para baixo e para a direita, você quer fixar o que? Linha, coluna ou linha E coluna. Então nesse caso eu quero sempre que fique na coluna A e quero que varie as linhas para baixo. Então ó, um F4, dois F4, o terceiro F4 ele vai manter o cifrão apenas antes da coluna, beleza? beleza? Então na minha base de dados, Ju, ele vai utilizar aquele intervalo lá dos responsáveis e vai contar só quando aparecer o desgraçado do Guinho. Mas é só este critério que nós temos? Não, porque tem ali o status do processo. Então, ponto e vírgula, eu preciso adicionar o meu segundo intervalo de critérios, que vai ser então ali o status. Então, volto na minha base de dados, venho aqui em geral e seleciono o intervalo respectivo do status. Então, notem, pessoal, um erro muito comum, como eu coloquei no vídeo quando a gente fez, né? É você selecionar os, os intervalos sem eles serem equivalentes, né? Sem eles serem respectivos. Você está vendo ali ó, que o G geral, eu comecei de E2 e fui até E35, então agora quando eu for colocar o segundo critério, ele tem que ser o respectivo intervalo, então não posso começar igual eu coloquei ali, igual foi boa né, igual eu coloquei ali começando de 1, você tem que começar de 2 até 35, então eu vou colocar aqui para baixo, então geral de C2, SHIFT CTRL para baixo, selecionou a minha base de dados, eu vou fixar essas informações, ponto e vírgula. Então eu já selecionei o meu intervalo de critérios, o que, que eu vou fazer agora? Indicar qual critério eu quero que ele conte, então vou voltar agora ali onde eu vou estruturar o dashboard e vou selecionar. Infelizmente, essa desgraça está na frente, então eu vou clicar nesta célula do lado e vou colocar ela para cá, que vai ser a célula B2. Então, novamente, nós temos que tomar um pouco de cuidado, que eu vou arrastar isso para baixo e para direita, né? Então, neste caso aqui, eu quero sempre que fique na linha 2, é isso? Eu quero sempre que fique na linha 2 e vá variando as colunas, já que eu estou falando do status. Então, um F4, ele fixa a linha e coluna, o segundo F4, ele vai fixar só a linha. Posso fechar a minha fórmula e dar um Enter. Ok? E aí, o que aconteceu? Não aconteceu porra nenhuma. Por quê? Vamos ver. Ah, aconteceu, né? Ele está demorando um pouquinho. Então, eu tenho três casos em abertos para o guinho. Se eu arrastar isto para o lado e para baixo, minha cara, Juliana, prontinho, está aí o status para cada responsável e o status de cada andamento. Então, essa é uma forma né, de você aí avaliar é, avaliar o status de como é que está, dependendo do relatório da natureza que a nossa querida Yara ela deseja. E aí, ela colocou um segundo... Né? Um, um segundo tipo de visualização aonde eu vou selecionar aqui o responsável, né? que novamente aqui eu tenho o Guinho, Zezinho, Luizinho e Metralha eu vou colar o Metralha porque eu gostava dos gordão tá? para que a gente coloque. E aqui embaixo ela quer saber o desempenho né? para cada indicador, então ó, indicador do aberto, indicador do andamento enfim, do indicador que você selecionar aqui dependendo do bimestre ou semestre que você tem ok? Então vou deixar selecionado aqui ó, aberto em andamento espera um pouquinho, puxar para o lado, é o design. Desgraça de negócio em andamento e o encerrado só para que a gente estruture o nosso dashboard, ok, Ju? Então aí o que, que eu tenho pessoal? Novamente eu tenho aqui os meus indicadores a serem a, alocados e aqui eu tenho desempenho. Só vou voltar analisando um pouco a base de dados para a gente estruturar se o que a nossa querida Yara fez está correto. Yara, nesse caso aqui você cometeu um erro, porque no vídeo do dashboard em seis minutos eu ensino criar ali a primeira coluna de código para que eu tenha né, valores exclusivos a serem. Buscados. Pelo PROCV na minha base de dados, só que nesse caso aqui, né? Você não está fazendo ou não está criando esse valor exclusivo porque simplesmente você só precisa contar a quantidade, né? De, de status que eu tenho e também não tem sentido você ter criado o código porque o código é como se fosse o RG da sua informação, ele tem que ser único. E no nosso caso aqui, ó, notem que ele não é único. Aí eu tenho o Luizinho 4B18, por exemplo, né? É repetido em duas assim, ó, sai dessa bosta, celular repetido em duas célula, só que eu tenho status diferente. Então, nesse caso aqui, vou ser bem sincero com você, a coluna do código não serve para bosta nenhuma. Beleza? E você nem vai precisar utilizar o PROC V para conseguir pegar essas informações, porque simplesmente pela contagem isso é possível. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar novamente lá no dashboard e nós vamos estruturar, então, aqui a planilha. Então, aqui eu vou colocar ó, igual COUNT IF novamente, então não preciso utilizar, como eu disse, o PROC V. Deixa eu assar. É IFs já que eu tenho mais de um argumento. E o Primeiro, novamente ali, o primeiro argumento da minha, da minha função é o intervalo de critérios. Eu tenho quantos critérios aqui, Juliano? Vou tirar da fórmula para você ver. Quantos critérios eu tenho? Por que dois? Não, em cima é dois, nessa de baixo. Não. Não sei! Presta atenção, aquilo lá que você está contando não é quantidade de critérios. Critério são, são valores que você vai atribuir ao mesmo critério. Os critérios são responsável, indicador e a data aqui, que é o primeiro bimestre de 2018. Então eu tenho três critérios, minha cara Juliana. Por qual que eu começo? pelo qual o seu coração tinderiano mandar. Beleza? Então vamos lá, igual count ifs, nós vamos selecionar na minha base de dados, então vamos começar, por exemplo, pelo responsável interno. Então começando ali da célula 2, shift control para baixo, selecionei todo o meu intervalo e eu preciso fixar, afinal eu vou puxar para a direita e para baixo essas informações. Então F4, volto na meu, no meu dashboard para selecionar aqui ó, qual que é o responsável que eu quero procurar. Então qual que é o responsável é o indivíduo que estiver aqui na célula B8, estiver na célula B8. Eu preciso fixar essa informação, Juliana? Sim, porque eu vou arrastar isso para baixo para a direita e eu quero sempre que faça o relatório do metralho. Então, nesse caso aqui, um F4 ele vai fixar ali em coluna porque eu quero sempre que fique na célula B8, ok? Ponto e vírgula, vou para o segundo critério que vai ser o meu indicador, que na verdade é o status que o camarada está. Então, venho em geral, vou pegar ali a Coluna C, começando aqui de C2, Shift Ctrl para baixo, seleciono, então notem que pegou ali o intervalo respectivo, F4 já está selecionado, ponto e vírgula, volto agora para o meu dashboard. Ou seja, selecionei os intervalos de critérios, agora eu vou indicar qual que é o critério que eu desejo que ele selecione para análise. Então no nosso caso aqui é o indicador, rapaz subiu o café, é o indicador que está aqui atrás, né? no caso eu tenho o e andamento, só que eu vou colocar o do lado para que a gente estruture certinho na célula B11. Como eu quero arrastar para o lado e para baixo e eu quero sempre que fique ali na linha 11, eu preciso realizar a fixação da linha 11, então 1F4 um linha e coluna. Olha lá, o segundo F4, só a linha 11. Se eu der um terceiro F4, o cifrão vai antes do B e o B é a coluna, beleza? Ponto e vírgula. E agora falta o meu último, né? O meu último intervalo de critérios, que é o, a data aqui, né? O período que ela está querendo analisar. Então, volto aqui, seleciono B2, Shift Ctrl pra baixo. Tá aí selecionado, eu não vou ficar pregando a mesma ladainha, vou fixar logo essa bosta pra gente acabar esse negócio. Beleza? Volto no dashboard e venho aqui e seleciono o período que eu quero. Como eu vou arrastar para direito para baixo aquela é mesma lá daí nesse caso eu vou fixar só a coluna então um F4 linha e coluna segundo F4 só linha terceira F4 só a coluna então a minha fórmula a minha função ela está pronta se eu fechar isso aqui agora ju ponto e vírgula ele apareceu então notem né que o indicador aberto para o um metralha no primeiro bimestre de 2011 não tem nada vamos arrastar isso aqui para direita e para baixo Pra ver se aparece alguma coisa. Então, o metralha não tem porra nenhuma? Será que isso aqui tá, tá certo? Troca de nome. Ah, troca de nome. Vamos ver se... Quem que você quer? Huguinho. Aí, ó, tá certo, Ju. Você quer o Zezinho? Tá bom. Vamos pegar o Zezinho aqui. Olha ah lá. Então, tá funcionando. Ah, não, mas eu quero trabalhar aqui, então, agora com o encerrado. Olha lá, que maravilha. Ele vai... O encerrado já tá ali do lado, ó. Ele vai mexendo o seu dashboard, minha cara, Iara, para análise. Ele está pronto, né? Basta você mexer agora, selecionar as funções, que é automaticamente. O que que é legal agora, né? E aí, vai lógico de gosto. Se você, eventualmente, quiser plotar um gráfico aqui em cima, vamos ver se dentro do... Se dentro do Google Sheets dá. Eu vou selecionar isso aqui. Vamos ver Onde está a opção do gráfico? Chart. Coisa linda, né? Olha lá que maravilha, né? Eu não sei mexer nesse trem direito. Eu não quero. Enfim, eu não gostei desse aqui. Como é que eu faço? Inserir. Chart. Vamos ver outro aqui. Não. Ah, achei aqui. Aqui em cima. Tira eu daí, Otávio. Olha lá. Vamos ver os tipos de gráfico que tem. Dá para ter um monte de tipo de gráfico. Vou colocar aqui em coluna. Então, olha lá que maravilha, Ju. Então, note que é um ambiente um pouco diferente aí do Excel. Você tem que ficar fuçando as coisas. Eu não sei mexer nesse negócio. Eu jogaria o Excel e ah, vou fechar isso aqui. Pode voltar aí. Opa. Não, deixa eu aí. Vai, Otávio. Deixa eu, aí, deixa eu arrastar esse negócio. Então vamos lá agora, Yara. Ó. Se você trocar aqui, ó, guinho. Ai, que belezinha, não? Vamos colocar primeiro o aberto, né? Depois nós vamos colocar o fechado e depois nós vamos colocar o reaberto. Agora você pega e você faz o que você quiser, porque o gráfico é seu. Beleza? Então isso aí, pessoal. Foi a nossa querida ajuda da planilha Xoxa de hoje. Ela falou um negócio importante no e-mail. Juliana, cadê? Abraços e beijos. Não. Ah, botão deixa mexer no celular. Ela fica no Tinder, em vez de que ficar cara, Prestar cara, atenção pô. em mim, que depois eu pergunto As coisas pra ela, ela não sabe Eu tava na sua rede social tava na minha rede, rede social isso aí, então aproveitando essa deixa da Juliana segue lá a gente no Instagram, se você não tá inscrito aqui no canal, você segue se você quiser dar like, se você gostou você dá também, se você não gostou, você dá dislike e vaza, vai procurar outro, bairro do Guru do Excel que é bom pra caralho, também, velho, o que mais que eu tenho que falar? Ah, Yara, então é isso, finalizando o vídeo de hoje, né espero que tenha agregado e contribuído aí, para que você consiga melhorar o seu desempenho, então se você também, como a Yara, quiser mandar planilha aí, tirando dúvida, fica à vontade que a gente coloca aí dentro do planilha xoxa, minha cara, Juliana. Mais alguma coisa ou eu posso encerrar? Você gostou? Você achou complicado? Eu só fiz um conselho, nós já fizemos ah, 10 vezes. Eu sou de humanas, bom. Tchau.